ORAÇÕES, DOS SALMOS, DO PRIMEIRO, AO TERCEIRO SALMOS 1, OU CAPÍTULO 1 1. Um Bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Dois, Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. 5, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Seguimos para Salmos 2, ou Capítulo 2. 1. Porque se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. 2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. 3. Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4. Aquele que habita nos céus se rirá, ou o Senhor zombará deles. 5. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Sei, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, e tu és meu filho. Eu hoje te gerei. 8. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. 12. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Irmãos, peço-lhe, inscrevam-se no canal. Deixem seus likes, e ativa o sininho, é muito importante, para o crescimento do canal, obrigado. Seguimos para o Salmo 3, ou capítulo 3. Salmos 3 1. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. 2. Muitos dizem da minha alma, e não há salvação para ele em Deus. Sei lá. 3. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória. E o que exalta a minha cabeça? 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Sê 5. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. 6. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. 7. Levanta-te, Senhor, ou oh, salva-me, Deus meu. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. 8. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá, amém. Queridos irmãos, irmãs, obrigado a todos, e que Deus o abençoe. Seus dias, amém. E até os próximos vídeos.